Pra todo fã de Big Ben Theory, existe um personagem favorito. Isso é fácil. Mas você já se questionou qual deles é o mais inteligente? Já chegou o disco voador! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Olá, viadinhos! Tudo bom? Tudo bem, querida? Tudo bem! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Vamos trabalhar isso aqui hoje. Vamos falar sobre isso. Mas antes, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o like, comenta, comenta se concorda, comenta se discorda Porque é interessante para o debate também Eu discordo de algumas coisas que estão aqui e já vou dizer para vocês porquê, então segue nós lá São incontáveis o número de gênios que temos reunidos atrás desse elenco. em apenas uma só série Sejam eles dotados de inteligência genuína ou apenas de uma inteligência aí como a da nossa Primeira personagem que será trazida no nosso ranking Que é a Penny Mas isso não significa que ela não tenha um potencial de QI Que ela não tenha inteligência de fato Ela tem QI que... Embora a Penny seja praticamente descartada em termos de inteligência Quando se trata dos personagens de Big Bang Theory Por não ser uma cientista, ter um doutorado na área das ciências Como os seus amigos Ela não se destaca muito nesse, nessa área Mas ela obviamente se sobressai em algumas outras áreas Que os outros personagens não têm nem um pouco de afinidade Como a questão da socialização, acho que a Penny consegue aí tirar muitas vezes proveito das coisas da melhor forma da forma mais simples possível eu acho que esse é o grande diferencial dela ela ensina os cientistas a socializarem Ela não é a teoria, ela é a prática Ela é a prática, querida, ela é a dinâmica E por esse motivo que da Penny foi avaliado em 110 E por isso ela ficou em nosso nono lugar aqui nesse ranking Em oitavo lugar temos ela, a psicóloga A mãe do Leonard, também conhecida como Beth. Ela é uma psicóloga muito bem, muito bem estruturada na sua área Super famosa, escritora de vários livros Renomada, né, querida? Uma das únicas personagens que o Sheldon Cooper se dobra aí para, digamos, dizer que gosta dela, justamente por ela se parecer muito com ele em relação à afetividade. Inclusive é engraçado na série como eles têm uma afinidade muito mais do que ela com o Leonard. No, to pick me up. no trouble at all. I drove, mother. <risos> I'm driving now. Yes, dear, proud. Gênio, é, exatamente, né? ela consegue aí ter essa, essa afinidade com, com o Sheldon, da qual ela nunca teve com o Leonard. E o QI dela, pessoal, foi avaliado aí no nosso ranking em 120. E né? em sétimo lugar, nós temos aí o nosso Howard Walloway. O Howard é um gênio, sem dúvidas, ele já foi pro espaço, ele trabalha na Caltech lá junto com os outros cientistas, sendo um engenheiro muito bem, muito conceituado na sua área projetando é, coisas para aeronaves espaciais e etc. Ele é o único dos integrantes dos amigos que não tem um doutorado, mas isso não faz dele menos inteligente, menos capacitado. O que faz é ele sofrer um bullyingzinho do Sheldon, uma coisinha, algum, né? Mas o QI dele prova, -se, prova que ele é sim um homem muito inteligente e muito capaz. Sendo o Cage de 140 E em sexto lugar, pessoal, temos ela Que na dublagem sempre me arrancou boas risadas Por me lembrar da lindinha De meninas superpoderosas Com uma voz muito irritante Bernadette A Bernie A Bernadette, ela desenvolve medicamentos Em uma indústria farmacêutica Ela é com certeza a personagem mais bem paga Dentro da, dos personagens ali Ela é a que mais recebe dinheiro Pela sua profissão É a mais bem sucedida, né, no caso ah. Com uma bobagem dessas Do que é que você está falando? Nós ganhamos muito dinheiro Eu ganho muito dinheiro, você ganha trocados E ela é formada Em microbiologia E justamente por isso ela trabalha Na produção de medicamentos E o QI da Bernie foi avaliado em 160 20 pontos a mais aí que o Howard Concordo, acho ela mais inteligente que o Howard é, Com certeza com ela certeza. mais inteligente Agora chegamos num ponto aqui no quinto lugar, e esse quinto lugar eu discordo muito, é o Barry, Barry Creep. O Barry é um nemesis do Sheldon, né, do trabalho do Sheldon. Eles simplesmente competem por tudo. Cooper? <risos> em questão de inteligência, eficácia e enfim. Tá com a Sig, né? O reconhecimento de voz dessa coisa é horrível, olha. Sig, me recomenda o Getaurantio. Desculpe-me, eu não entendo recomendar um guetaurante. <risos> É um pouco difícil entender quão, o quão inteligente o Barry realmente é. E o QI do Barry foi avaliado em 170, deixando ele aí em nossa quinta posição. Dez pontos a mais que a Bernadette. Eu deixo bem claro pra vocês, enviadozinhos, eu discordo, querida. E em quarto lugar, também vai gerar polêmica aqui, porque eu também não concordo <risos> com o quarto lugar, pessoal. Ele, o pequenininho Cludos, que conquistou a mulher mais gata da série... E dizia que seus filhos iam ser inteligentes e bonitos. Leonard Hofstadter. O Leonard começou na série sendo o amigo do Sheldon, Na verdade, não muito amigo, né? Depois... Oi, amigo. Com licença, eu tô procurando o apartamento de Sheldon Cooper. Ah, está aqui pra ver o quarto pra alugar. Sim. Foge, cara. Eles se tornaram amigos. O Leonard trabalha na mesma universidade que o Sheldon. Ele é um dos físicos teóricos mais renomados ali da universidade. Claro que o Sheldon sempre complicando muito a vida do Leonard aí. Sente-se. É, tá bom. Não, esse é o lugar onde eu sento. Mas o que eu acho muito legal é que o Leonard aprendeu demais com a pena. Assim como o Sheldon, eu acho que a Tini veio agregar muito aí na vida dele e ele pôde sair dessa bolha. Por conta do, do Leonard ser aí um dos cientistas mais uh, requisitados da mais série, brillantes. mais inteligentes também, ele ficou com o que é avaliado em 173, somente 3 pontos acima do Bergman. E em terceiro lugar, que vai gerar polêmica, como eu falei anteriormente, querida, Rajesh Kutrapa. Eu discordo, eu só pra começar, eu queria falar pra vocês que eu acho o Rajesh comendo <risos> da teoria. Ele tava no personagem certo, no fantasia de Halloween. Eu já disse uma vez e vou repetir: o Aquaman é um bosta. Então, querida. Ao mesmo tempo em que o Raj é um brilhante astrofísico, ele tem muita dificuldade de socialização, ele não consegue falar com mulheres. Ele tem muita... Olha, não rola, eu não vou passar o ano novo numa loja de gibis vestida com uma fantasia da Mulher Maravilha. Eu Ele vai de Mulher Maravilha se você for o Aquaman. Assim, né, e eu acho que isso... Faria com que ele ficasse em algumas posições mais abaixo, porque ele, ele se deixa passar por muito idiotas. É, a socialização é um processo importante é para um, É um esse, fator é. de inteligência é. também. O próprio Sheldon Cooper falou em algumas vezes que ele achava que possivelmente o Raj fosse mais inteligente que o Dr. Hofstadter. Eu acho que a IQ dele não seria tudo isso. Mas, mas tudo bem. como foi dito dentro da série. O QI do Rajaj Tapali é de 175, e por conta disso ele está na nossa terceira posição. E em segundo lugar temos ela, pessoal, uma das minhas personagens preferidas aí, e que com certeza mudou a vida do Sheldon, transformou ele de ponta cabeça. A doutora... Hey M a Amy é uma neurocientista Peraí. Embora o QI da Amy nunca tenha sido revelado dentro da série Nunca tenha sido também declarado dentro da série É possível supor que a Amy seja uma das, das mentes mais brilhantes todo De todo a trama todo grupo. E aqui a gente né, se baseou outras uma média, Demos aí o QI para ela de 180 Eu concordo, acho que ela ficaria aí com uma posição bem elevada uma porque só pra aturar o Sheldon, você tem que ter um QI assim muito máximo. O QI entendeu? com um com no saco de paciência. É, a paciência aí me tia Ai, não acredito. Isso é um golpe muito baixo. Não fica aí parada, põe os peitos pra fora. O Sheldon é o mais qualificado para a vaga e nenhum sei o que desafia. A gravidade pode mudar isso. <risos> Quando eles vão morar junto, que o Sheldon não consegue escolher o lado da cama pra, que, pra mim, aquele é o fim já Agora é que rufem nos tambores <risos> Entre primeiro claro ele aquele que tem dificuldade de socialização a nível é um master mas que também é muito inteligente que trabalhou muito tempo com a teoria das cordas e depois com a super assimetria doutor Sheldon, Sheldon Lee Lee Cooper. Cooper o doutor Cooper sempre foi um menino muito inteligente como a gente pode ver em Ian Sheldon a, sé a série que ganhou a... vida baseada no personagem exatamente né? através desse personagem incrível que é o Sheldon Cooper o Sheldon ele é inteligente de tantas maneiras e ao mesmo tempo ele não sabe lidar com coisas como sarcasmo ou ironia. Ele começou a frequentar a faculdade aos 11 anos, pra vocês terem noção. Ele não fazia faculdade qualquer faculdade não, ele fazia faculdade de física, entendeu? E aí pessoal, como a gente pode ver também para complementar o personagem na série que onde ele é mais novo Essa dificuldade de socialização e essa inteligência, essa superdotação já vieram com ele aí desde os primórdios Com conflito com professores Da mesma forma que o conflito com os professores, ele também teve conflito com os seus chefes na, nessa na fase adulta e é bem, é muito semelhante, é como se fosse quase a mesma pessoa atuando. E pra mim, pessoal, uma das partes mais engraçadas nesse sentido de brigar com o chefe é quando o Sheldon aí acaba tendo um conflito com a gerente de RH da Caltech, se eu não me engano ela é a gerente de RH. E ela, e ele levou, né, ela é uma mulher negra, ele levou o filme 12 anos de Escravidão pra dar de presente pra ela. E ele tem essa dificuldade, de Não, não, ele não mostra, ele não consegue. Não, não. A Alex pensou que eu falava só dela. Não, eu quis dizer que todas as mulheres são escravas de seus impulsos sexuais, sabe? Até você. Você é uma escrava. Ele demonstra, ele não consegue ter essa ligação sentimental com as pessoas. Foi pra ele... ele é tudo cronometrado, programado, esclarecido da Calculado. forma que ele acha Calculado. Calculado. conhece minha dor? <risos> tá fazendo o quê? Tentando contactar a nave mãe? <risos> e como se isso tudo não bastasse no final da série, o Sheldon consegue realizar o sonho, ele é M, né? Mas, com, a... Azul, é M. com a ajuda da M, ele consegue realizar o sonho de ganhar o prêmio Nobel, que é a maior honraria aí para um cientista. Que é com a teoria da simetria. É. Para você que não sabe o que é o prêmio Nobel, o prêmio Nobel é como se fosse o Oscar, das ciências e de outras áreas. Lembrando pessoal, que esses dados que a gente tem aqui foram dados muitas vezes disponibilizados pela própria série, dados de QI. Exatamente, são números, a gente tá avaliando o número do QI Nós sempre amamos Big Bang Theory aqui em casa, sempre assistimos E ficamos muito felizes de fazer esse vídeo revivendo todas essas, essas emoções que foram essa série Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal Porque toda vez que vocês vierem assistir aqui, vocês vão ter shows muito especiais O show do Tchau do Miau Tchau, tchau, Miau no início, o universo era denso. Com bilhões de anos, houve a expansão e, de repente, a terra esfriou. Os apóstrofos surgiram, libertar as ferramentas. A verdade a que as as histórias e o mistério que começam de bem. E os problemas que eu passei. Glória, aleluia. Ninguém sabe os problemas que eu passei. E você sabe qual é o próximo passo? Ah, fazer uma segunda cultura e tentarmos repetir o resultado. Não. Ah, não. Trancarmos a porta, baixarmos as calças um pouco e fazermos um bebê.